estamos aqui começando mais um vídeo e dessa vez aqui vamos tirar a dúvida do inscrito do Vicente S. Muito obrigado por ter mandado a sua sugestão para o canal. E ele perguntou se o Vorax de 50 dá para usar como retorno no um Reaper. E cara, na hora eu pensei que não, pensei pá vai ficar uma porcaria, cara. Cara, dá para usar perfeitamente, meu, muito obrigado pela sugestão. Vou estar tá mostrando para vocês aqui. Cara, como vocês podem ver aí, tá, a minha guitarra tá ligada aqui, tá saindo a pedaleira ali Da pedaleira ela tá indo direto aqui para o MC22 da, da BM, Que é a minha interface de som E quando eu tava gravando, vocês podem ver nos outros compros, quando em vinha Eu tava usando esse fone aqui Da, da JBL, um fone comum, né, para manipulação nem nada Como retorno e qualidade não tava muito legal não Até pra mim editar o áudio não tava ficando muito legal, tem um bom trabalho e aí ele deu a sugestão, por causa que ele também tem um Gorax 840, que é um modelo abaixo ali, mas tem todas as especificações igual, que nem eu falei no review, que vai estar passando em cima. se dava para usar como retorno. E dá sim, cara, eu vou estar demonstrando para vocês. Uh, a parte que está sendo ligada no retorno ali é um cabo RCA, que está sendo direto na de fone com adaptador aqui. Eu então vou ligar aqui para vocês ver. Ah. Então galera, como vocês viram, o som aqui já ficou maravilhoso, cara. Então vamos botar o som condição para ver como é que é.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 Então galera, como vocês viram, dá pra ligar perfeitamente Cara, ele muda alguma coisa? Muda Quando tá ligado direto no amplificador ele fica com um som mais claro Com um som um pouco mais agudo, ele dá pra te diferenciar bem mais as notas Ligado direto no RCA ele fica um pouco mais agudo mas, sinceramente, eu achei bem melhor o retorno da Lyric do que todo fone. Então, se você não tem muita opção ali, que nem ele tá falando, que tá com o Guitar ele tá pensando em pegar uma placa da BMW, dá sim, cara. Muito obrigado pela sugestão. Se tem mais alguém aí com alguma dúvida, deixe nos comentários ou faça uma sugestão e eu vou trazendo o um vídeo para vocês, tá bom? Valeu e até a próxima!